Pastor Ângelo Martins, ainda falando com fundamento de verdade nos fatos que aconteceram. Quando ainda eu era diácono no Ministério do Recife, eu comecei desenvolvendo um trabalho de ensinamento que, para a glória de Deus, e sem querer nenhuma glória para mim, nenhum pastor que eu conheça da minha época desenvolveu o trabalho de ensinamento, de doutrina, na área que eu desenvolvi. Eu escrevi uma apostila intitulada A natureza dos dons espirituais e como usá-los na edificação da igreja. Vendi muitas dessas apostilas na época, espalhei entre os irmãos, dando estudo em várias congregações e até cheguei a ir fora do estado de Pernambuco. Ocorre que esse trabalho cresceu muito e Deus começou operando muito. Certa vez, a notícia chegou ao conhecimento do pastor Ailton e ele mandou me chamar no tempo central. E em uma reunião, eu, ele e o Jefferson, aleluia, ele tomou um, algumas folhas de papéis com algum nome de escrito, balançou na mão e perguntou para mim, o que é isso, irmão Ângelo? Eu disse, eu estou vendo na sua mão algumas folhas de papéis, a quatro. E ele disse, olha, eu quero saber o que é que, como se explica o que está nessa folha. Quando eu olhei, era uma lista das orações de uma cidade de todo o Grande Recife, 80% estava tudo marcado com o marcador de lápis na cor verde, marcador de texto na cor verde, e 80% dos dirigentes da do Grande Recife só pedia irmão Ângelo Martins para dar estudo. Por que, que eles estavam pedindo? Pessoas que eu nem conhecia. Por que eles iam lá e pediam? Porque viam Deus operar e o povo era edificado. E isso chamou, chegou ao conhecimento do pastor, ele perturbou-se e mandou-me chamar. E nessa reunião ele disse, isso não pode estar acontecendo, isso é idolatria. O senhor vai ficar ensinando só de química no dia do que está certo, pastor, estou aqui para lhe obedecer. E aí parou, três meses depois, aconteceu um fato que eu não esperava e fiquei surpreso com este fato. Um obreiro de peso que participou de uma reunião me procurou e disse que participou de uma reunião onde o assunto era o meu nome. E o pastor Ailton chegou a dizer, este homem está tomando terreno na Assembleia de Deus, onde ele chega o povo, segue ele. O que é que está faltando para esse homem ser o pastor o presidente do meu lugar? Se eu não tiver cuidado, ele vai ser o pastor presidente, vai tomar o meu lugar. E logo aí começou a perseguição. O que é que eu entendo aí? Inveja e ciúme. Porque o pastor Ailton nunca teve capacidade de fazer o que eu fiz, nem tem nem terá. Porque ele, não é, ele é um homem que não tem ciência na palavra. Ele é apenas um citador de texto da palavra de Deus e muitas vezes maus interpretados. Publique esse áudio para todo o povo saber que o trabalho do pastor Ailton com seu filho, é em cima de mentira de astúcia e de perseguição ah, mas essa que somente o diabo usa